Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e esse é o quarto e último vídeo sobre os dons do Espírito. Não o último para sempre, o último nesse momento com essa roupa, nesse dia de coronavírus maravilhoso. Então, nós falamos sobre seis dos nove dons do Espírito até agora. São os três dons verbais, os três dons de, é, de saber, né? os dons de, de revelação. E agora, os últimos três são os dons de realização, são os dons de fazer. São os últimos três dons, e as pessoas acreditam que são os mais incríveis, né? Os dons do Espírito, que fazem a gente fazer coisas. Então, esses três dons são o dom da fé, o dom de curas e o dom de milagres. Você vai entender por que é do plural. Então, vamos lá. Primeiro, como assim, dom da fé? Fé não é... Fé? Acreditar naquilo que você não vê, mas crer que existe. Todo mundo já tem fé pra acreditar em Jesus. Sim, mas existe um dom do Espírito que é o dom da fé. E, honestamente, é um dom maravilhoso, né? Acho que todo mundo tinha que buscar esse dom pra pegar ele e tomar posse desse dom que já foi liberado lá na cruz pra nós. Porque assim como... Vamos dar uma repassada rapidinho. Primeiro dom. Os três dons falam fala, né? Primeiro dom, dom de língua. Falar línguas estranhas. Segundo dom, interpretar elas. Terceiro, profetizar. Quarto, palavra de conhecimento, quando você fala aquilo que você nem sabia da pessoa ou de algo, ou sabe algo que você não tinha como saber. A palavra de sabedoria, que é o quinto, que é quando você tem revelação sobre coisas, você tem sabedoria para tomar decisões, você tem é, entendimento, melhor... E o sermão de espírito, que quando a pessoa tem, ela sabe qual é a origem do espírito, qual é a origem da mensagem, qual é a fonte. Se é espírito santo, se é da pessoa, por que é da pessoa, se é da pessoa porque ela quer aparecer, se é da pessoa porque ela está passando mal. Ou se é diabo, quanto quantos nomes dos, dos demônios, a pessoa sabe tudo. Então, esses dons todos a gente viu até agora, mas agora os últimos três para formar os nove são os dons de fazer coisas. Então, já vimos os que faz a gente falar, os que faz a gente saber e agora os que faz a gente fazer. O dom de fé é uma porção pronta de fé, já lacradinha, tampadinha, que vem dentro do seu coração, que te faz crer em coisas incríveis. Crer mais. Crer no poder de Deus, assim, fora da casinha. Quando tá todo mundo com a fé aqui, você tá com a fé aqui, entendeu? Aí você fala, como que eu vou saber? Ah, você sabe. Você <risos> sabe quando alguém tem mais fé do que você. Você olha pra você e fala, essa pessoa tem muito mais fé do que eu. Poxa, ter é certeza que ela tem o dom da fé. Relaxa, é um presente do Espírito Santo pra ela. E se você quiser, só toma posse. O que é, então, o dom da fé? O dom da fé é quando a pessoa, ela crê além. Ela crê além do que o natural vê, ela crê sobrenaturalmente. E isso faz com que ela tenha coragem, ousadia, sabe, atitude de fazer coisas do no nome de Jesus muito grandiosas. Então, geralmente, o dom da fé, ele vem com os outros dons porque ele permite isso. Uma pessoa que tem o dom da fé, ela não se limita. Sabe aquela coisa do Orkut, quem se, é, se define e se limita? Então, o dom da fé tira a limitação das pessoas. O dom da fé, é um dom de realização. Você sente que você pode, no nome de Jesus, todas as coisas, então faça todas as coisas, sabe? É, alguns exemplos disso, né? Porque o Senhor usa muito o dom da fé pra, pra liberar sinais, sim maravilhas e sinais. É, porque sua fé, ela pode crescer e desenvolver, mas o dom da fé, ela já vem pronta, ele já vem grande, ele já vem... É, estupefato, assim, sabe? Porque todo crente, Romanos 10, Romanos 10, Romanos 12, é, acho que Romanos 12 fala que todo crente recebe uma porção de fé, mas o dom da fé, ele é diferente da fé normal. Então, então tá. Então, qual que é o dom da fé? Por exemplo, quando Josué falou, Deus, faz a terra parar, a lua e o sol parar, porque eu preciso terminar essa guerra, eu preciso vencer de dia. O que que aconteceu? Parou. <risos> parou o sol, parou a lua, e ele venceu, e... Há uns tempos atrás, todo mundo acha isso muito sobrenatural, mas uns tempos atrás eu vi uma, uma, uma reportagem falando que eles estavam fazendo os cálculos da rotação, translação da Terra, tempo de vida terrestre, enfim, e movimento da, da do planeta, e eles disseram que faltava algumas horas, e eu achei isso... Ah, não, que tinham horas a mais. É, tinha umas horas a mais. E eles não tinham explicação pra essas horas a mais, que tava dando no cálculo. E eu comecei a rir sozinha, assistindo jornal, porque eu falei, gente, é Josué. <risos> isso é a Bíblia, isso foi quando falaram pra parar. E eu acredito nisso, de verdade, porque eu acredito na Bíblia. Eu não tenho Bíblia seletiva, não. Tipo, essa parte eu acredito e essa não. Eu acredito em tudo. Então, assim, Jonas no peixe, acredito. Jesus na cruz, acredito. Então, assim, o dom da fé é pra fazer grandes coisas. Por exemplo, Elias, ó, vai parar de chover. E parou. Três anos sem chover. Ou então, Paulo. Que é, o cara chegou pra ele e foi fazer... Ele falou, ó, oh, vai ficar cego. O cara ficou cego. Eu imagino que isso é um super poder muito estranho, né? Imagina os X-Men. Tem lá a feiticeira... A Venticiela Escarlate, tô lá no Vingadores. Você tem lá no X-Men o Ciclope, a Vampira, a Tempestade e o Paulo, que faz as pessoas ficarem cegas. <risos> Eu acho isso muito doido. Ele simplesmente fez a pessoa ficar cega pela fé. É, Pedro também, quando falou pra Ananis e safira ele morrer. Morreu? Então, assim, o dom da fé, ele faz você fazer ou falar ou agir de forma muito, sabe? Uh, muito grande. Porque é isso que a fé faz, a palavra de Deus fala que a fé se fosse do tamanho da semente de mostarda, já moveria montanhas, eu não sei você, mas eu nunca consegui mover um cupim, sabe, eu nunca consegui mover um, um montinho de terra, imagina mover uma montanha, então quer dizer que a minha fé é muito, muito pequenininha, então quem tem o dom da fé tem ela, provavelmente um pouquinho maior do que a nossa, que não é muito difícil, porque a gente é tudo Homem de pouca fé, igual o Pedro mesmo. Então, assim, o dom de fé, geralmente, ele abre portas para os outros dois dons de fazer, para os outros dois dons de habilidade. Porque você não duvida de Deus, você não duvida da capacidade do Espírito Santo de fazer as coisas. Então, simplesmente faz. Amém? Eu acho que ficou claro, né? O dom de fé é acreditar demais, você sabe. Quando você olha para uma pessoa, você fala: minha fé é pouca. Pronto, é isso. Agora, o outro dom: dom de curas. Por que curas? que às vezes a pessoa fala, ah, fulano tem dom de cura, então ele vai curar todas as doenças mas conforme você vai andando na igreja, você vai percebendo que tem gente que cura muita mulher estéreo outros curam muita gente que tem a perna torta, o outro cura muita doença respiratória o outro cura muita gente que tem depressão e síndrome do pânico então são dons de curas variados, porque existem vários tipos de doença e isso é muito legal porque muitas vezes a pessoa fala, ah, eu tenho dom de cura, toda dor de cabeça que eu oro passa, mas o fulano ali não melhorou a dor no estômago. E fica duvidando do próprio dom que Deus deu. Não duvida não, amado. É, o dom de cura, ele vai vir conforme a necessidade. Por exemplo, eu já fui orar com uma pessoa que estava com câncer, o câncer não foi curado, mas sem saber, eu ungi o pescoço e a perna, e ela estava com o pescoço e a perna com um linfonodos e estava doendo, e estava machucado, e ela não estava conseguindo encostar. E depois da sua oração, melhorou. Ela não foi curada do câncer, mas melhorou a perna e o pescoço e até o tumor que estava aparecendo saiu. Então, assim, às vezes você hora pensando que Deus quer curar uma coisa Deus quer curar outra. Às vezes você hora por cura, a pessoa não é curada, mas é salva, ela aceita Jesus. Então, não julgue o que Deus faz, mesmo porque é o dom de cura, diferente dos dons de fala e de saber, ele depende muito da fé da pessoa que recebe também, às vezes. Não é só da fé de quem proclama a cura, mas também de quem recebe. Uma coisa interessante é que na época de Jesus existiam hospitais, existiam tendas de cura, né? Tendas de tratamento, que eles falavam, eu não sei agora em hebraico como é que ficava, mas existiam as tendas de tratamento, como se fossem os hospitais. E você vê que na Bíblia Jesus nunca foi num hospital. Tipo, ele curou multidões, mas nunca foi num hospital, sendo que ele podia curar todo mundo. E os fariseus também, né? Tipo, é, o povo da lei lá, também ele nunca curou. Aí eu te pergunto, Jesus curou todo mundo que ele queria. Por que, que ele não foi nos hospitais e não curou o fariseu? Pelo mesmo motivo que ele curou todas as outras pessoas. Jesus cura quem vai até ele. Todo mundo que foi atrás dele, ele curou. Todo mundo. Todo mundo mesmo. Se foi atrás dele, ele curou. Curou multidões. Na multidão tem de tudo. Tem crente, tem ateu, tem muçulmano. Na multidão tem gay, tem lésbica, tem é, drogado, viciado. Tem de tudo. Crente, crente torto, crente certo. Não existe crente certo. Acho que não existe ninguém certo. Enfim, Jesus curou todo mundo. Mas o que, que limitava isso? Ir atrás dele. A única exceção é o paralítico que ficou parado no tanque de Bethesda, que era um tanque de água que uma vez, acho que por ano, uma vez em muito tempo vinha um anjo e passava pelas águas, e aí quem estivesse lá era curado, quem estivesse naquelas águas era curado. E o paralítico estava lá. Então você vê que o paralítico não foi até Jesus, mas ainda foi até um lugar de fé e de mover de Deus. Então todas as vezes que Jesus curou alguém é porque a pessoa foi, a pessoa quis, a pessoa creu. Deus não vai curar quem não quer ser curado. Deus não vai curar quem não quer é, receber a cura. Então, você fala, mas às vezes cura. Às vezes, às vezes. Deus faz o que quer. Você vai limitar a Deus? Eu não vou. Então, assim, às vezes Deus cura pra que haja salvação, pra que haja fé, pra que mova uma cidade. Muitas vezes você vê histórias de igrejinhas que não tinham 10 membros, aí tem uma cura miraculosa e aí a igreja lota e várias pessoas vão pra Deus. Então, assim... Ah, mas quem convence é o Espírito de Deus, não tem que ser cura. Você não sabe como é que o Espírito de Deus quer convencer. Às vezes o Espírito Santo quer convencer a pessoa através de uma cura, ué. Você vai brigar? Eu não vou brigar. <risos> então, assim, é, não limitem as curas que Deus pode fazer através de você como filho de Deus e dono de dons espirituais, e nem as curas que você pede. deseja essa cura. Peça ao Senhor. Muitas pessoas não pedem cura. Que vem uma coisa que quase ninguém pede, principalmente o homem, é falta de é, libido e ereção. Pra quem tá casado há muito tempo, que tem relações sexuais com a esposa ou com o marido... Às vezes para de ter a produção de hormônio ou não consegue mesmo... Vai comprar Viagra, mas não ora pra Deus resolver. Porque tem vergonha. Como se Deus não soubesse. Deus vê tudo. Deus sabe tudo. Deus conhece suas necessidades mais profundas. Se você quer parar de fumar porque é um vício, é uma libertação... Ou se você tá com uma dor na unha encravada que não tá deixando você dormir... Você tá ficando cansado. Ou se você não consegue emagrecer... <risos> se você não consegue emagrecer é, Tem gordura no fígado, sei lá Deus conhece todas as coisas Então, não adianta você mentir pra ele Peça cura por aquilo Que tá te incomodando E ele vai curar se for da vontade dele Se for nesse tempo, se você puder receber essa cura E se você acreditar e ter fé Nem todo mundo que levanta a mão Toca nas vestes do Senhor Sabe a mulher hemorrágica que ficou 12 anos lá sangrando E era a escória da sociedade De repente ela vai lá e toca nas vestes do Senhor E ele fala assim, quem me tocou? E os apóstolos falam, Jesus, tem uma multidão, milhões de pessoas te tocaram. Falam, não, mas alguém me tocou com fé. E essa pessoa foi curada. A minha falou, fui eu. E ela foi curada. Então, assim, toque nas vestes do Senhor com fé. Não tenha medo. A cura está aí pra todos. Não existe um Deus que castiga. Não imagine que Deus colocou essa doença para te ensinar algo. Não é o nosso Deus que faz isso. É consequência do pecado, é maldição geracional, é o mundo, é a carne, é o diabo, mas não é Deus. Deus não põe doença. Deus cura a doença. Em nome de Jesus, coronavírus, não é juízo de Deus, eu já fiz um vídeo sobre isso. É, coronavírus é resultado do que a gente faz com o mundo, cara, como morcego. Enfim, isso é outra, é outra história. A questão é, cura é cura em qualquer momento da nossa vida. Cura é espiritual, cura é emocional. Às vezes a pessoa ela é curada espiritualmente e a doença dela passa. Muitas doenças são espirituais, mas tem doença que é física. E às vezes a pessoa não recebe, às vezes recebe, não se preocupe. Mas se Deus mandar você orar, ora. E se você estiver doente, peça oração. Deus quer curar. Esquece a ideia de um Deus que pôs essa doença para te testar. Não, Deus quer curar. Deus quer abençoar. Deus é um pai amoroso. Você não conhece uma mãe e um pai que colocam a gripe no fio para ver se o filho fica em casa. Que coloca a febre no FI para ver se ele vira a gente. Não existe isso. Agora, se nós, que é ser humano, pai e mãe não faria isso, Deus, que é todo poderoso e bondoso, vai fazer? Não, não vai fazer. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. O Senhor não coloca doença em ninguém. Ele cura doenças. Amém? Então, é, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso falar sobre isso. Ah, é, então, tem as doenças demoníacas diferentes das doenças físicas. Você tem na Bíblia, em vários lugares, curas. Eu vou colocar aqui embaixo também. É, em João, em Mateus, em Marcos, em Atos Muitas curas é. E aí muitas vezes também a gente vê assim Que a pessoa tem dificuldade em receber a cura, sabe? Tipo na mãe, na mãe quando chegou lá E e Eliseu falou, vai lá e mergulha sete vezes Ele fala, ah, mas pra quê? Cara, às vezes se fosse só uma vez Ou se fosse uma coisa muito difícil ele faria Mas fica debatendo com quem tá ministrando, sabe? Esquece isso O Senhor está aqui para te curar Para te encher de saúde O corpo de Jesus foi dado naquela cruz Para que pelas pisaduras dele nós fôssemos sarados Então para toda doença existe cura liberada na cruz Tome posse dessa cura Se existe um motivo pelo qual você ora por uma cura há muito tempo E essa cura ainda não foi liberada Então a gente pensa a respeito depois Mas a vontade de Deus é que seus filhos sejam curados Sadios e abençoados Amém? Dom de cura E o último dom que é o dom de milagres, e o dom de milagre eu acho sensacional, porque o dom de milagre, ele não só traz pessoas, tipo Jesus, Jesus andava, as pessoas, ah, mas Jesus, Nazaré, filho de José, mas depois que ele começou a fazer milagre, multidões andavam atrás de Jesus, todo mundo queria conhecer Jesus, ele ficou famoso na Galileia, então assim, milagre traz fama, milagre traz status, milagre traz gente, e gente quer dizer alma vencida para Jesus, Alma ganha pro céu, isso é bom Não pense que é ruim Ai, mas esse povo interesseiro só quer saber de milagre Gente, milagre é muito legal <risos> Milagre é muito legal, eu mesmo Tava doente, batizei, fiquei curada E uma das coisas é que eu usava óculos Parei de usar, agora eu tenho um líder em treinamento Que é meu discípulo, que eu vi pra ele e falo assim Ó, o óculos dele quebrou Livrei pra ele e falei: Escuta, se Deus me ama e me curou do meu óculos, vai te amar e vai te curar do seu óculos. Você recebe em nome de Jesus, ele eu recebo. Eu falei, aí eu pus a mão nele, porque eu posso fazer um isso, né? E eu gosto de fazer. Pus a mão nele e falei: Em nome de Jesus, você recebe a cura que eu recebi. E por milagre, você também não vai precisar mais de óculos. Divinha? Não precisa mais de óculos. Nem eu, nem ele. Olha que bonitinho, nossos olhinhos tá vendo, nós não precisamos, ah, então quem usa óculos tá com problema, não, não tem nada a ver, só tô te dizendo que não existe limite para o milagre, pode ser simples, pode ser grande, pode ser uma morte, pode ser uma, uma libertação, pode ser um fogo do nada, isso é uma história com um outro vídeo, então assim, é, pela graça do Senhor, quando, conforme você vai tomando posse desses dons, você vai vendo muitos testemunhos para a honra e glória do Senhor, mas toda a honra, todo o poder e toda a glória é do Senhor, a pessoa que passa a cura por ela, que passa o milagre por ela, que passa a fé por ela, ela é só o canal, ela é só o vaso, ela é só a guitarra. O mérito é todo do guitarrista, o mérito é todo de quem faz, de Deus. Amém? Você é só instrumento do Senhor. Se você vai tomar posse desses dons, vai. Se vai ser uma bênção, vai. As pessoas vão olhar pra você e reconhecer Deus na sua vida? Sim! Mas não é pra sua honra e glória. É a honra e glória de Jesus. Então, milagres na Bíblia. Hum, milhões, né? Tipo, todo mundo que tava doente foi curado, mas milagre, milagre, vamos lá. Lázaro foi ressustado, é, Jesus, o próprio Jesus ser ressurreto, né, também é um milagre dos maiores. Água que vira vinho, água que vira sangue, é... Cinco mil pessoas se convertendo num dia depois de milagres. Então, assim, você tem multiplicação dos pães, você tem andar sobre as águas, você tem o Felipe que foi trasladado, né? Tava num lugar, apareceu no outro. Então, na Bíblia, você tem milhões de milagres pra escolher o seu preferido e buscar ser canal de um deles. Eu gosto muito de fogo, geralmente tá envolvido. Mas, quando a gente busca ser canal de milagres, a gente tá buscando ter evidências do poder do Espírito Santo na vida das pessoas. E isso é para todos os nove dons que foram explicados aqui. O que te garante que esse dom do Espírito está sendo colocado verdadeiramente? O nome de Jesus. Para todas... As coisas, faça em nome de Jesus. Então eu ministro cura em nome de Jesus. Esse milagre é em nome de Jesus. Eu tenho fé no nome de Jesus, porque todos os dons espíritos são para a honra e glória do Senhor Jesus. Eles confirmam no coração do mundo e dos crentes que Jesus é vivo, que Jesus existe, que Jesus é poderoso e que ele enviou o Espírito Santo Consolador para nos usar, para que nós posséssemos ganhar mais pessoas para Cristo. É para isso que, tipo. Você não vai ganhar um dom, um talento, um, um, um presente do Senhor Jesus pra si mesmo. O dom de línguas, ele é para edificação própria. Mas a partir do momento que ele é interpretado, ele edifica também toda a igreja. Porque vira uma profecia. E se toda a igreja se edifica, cada um edificando propriamente, a igreja, que é um conjunto de pessoas fortes, já estará mais fortalecida. Então, a ideia dos dons, dos presentes que Deus te dá, é que você seja canal de bênção na vida das pessoas. É que você... Mostre que Deus é poderoso, bondoso, amoroso, que não quer te dar doença, não quer te castigar. Ele é um Deus que quer te dar presentes. E presentes sobrenaturais. Porque é esse o nosso Deus. Ele é sobrenatural. Quando você canta que ninguém explica Deus, ninguém explica Deus mesmo. Então, para de tentar explicar os dons dEle. Para de tentar diminuir o poder do Espírito Santo. Porque Ele é grandioso, maravilhoso, lindo, incrível. E Ele quer te usar e me usar para fazer coisas inexplicáveis, e isso vai gerar fé no coração das pessoas, isso vai gerar graça e vai gerar honra e glória pro nome de Jesus, porque só ele merece, nem eu nem você. Então para de querer merecer os dons do Espírito, só vai lá e pega aquilo que já foi liberado na cruz. Eu devo ter esquecido um monte de coisa que eu poderia falar sobre, mas estamos aqui pra isso, enquanto Deus mandar eu fizer esses vídeos eu vou fazer, e em nome de Jesus que isso abra no seu coração um espaço pra entender que você não precisa merecer, Cristo mereceu por você então creia nisso e tome posse, porque todo crente foi dado todos os dons. Então qual o dom você se identifica mais? Isso aí você vai trabalhar mais com ele. Então, uma vez que você curar uma pessoa, você vai gerar fé para a próxima cura, que vai gerar fé para a próxima cura, e você vai ver que você vai estar rodeado de curas. Mas a verdade é que o Senhor, ele quer que você busque todos os dons. E conforme a necessidade você vai sendo usado. Se você está aqui precisa lançar uma profecia você vai lançar. Se você está aqui está precisando um milagre vai ter. Não não diminua a ação de Deus na sua vida porque grandes coisas Ele quer fazer através de nós. Amém? Que o Senhor te favoreça até o próximo vídeo.